E aí galera, beleza? Seguinte, eu tô aqui com o meu novo canal, Desks Lab. É, vocês devem estar se perguntando por que mais um canal, e eu acho que é uma pergunta realmente plausível. <risos> e basicamente eu faço, um, eu gosto de fazer muita coisa. É, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu vou pretendo colocar nesse canal, e realmente é muita coisa. Eu, eu, tenho, eu mudo de gosto muito rápido entre meus hobbies, então o que eu pretendo com esse canal é acompanhar os meus gostos, então eu vou conseguir fazer mais vídeos porque eu posso fazer vídeo exatamente do que eu estou fazendo no momento e eu espero que vocês gostem, eu vou eu pretendo falar de muitas coisas, física, química matemática, computação todas essas coisas aí eu espero que vocês gostem, eu estou brincando um pouco mais agora com a iluminação e tudo mais, então eu quero tentar melhorar um pouco a qualidade e é isso aí, vejam um pouco das coisas que vocês vão ver nesse canal Parabólicas <risos> Bobinas de Tesla Yeah... É, hum, algumas falhas Gameplays Máquinas voadoras Ou drones se preferir. Rádios definidos via software. SDRs talvez? Imagens de telescópio. Essa lua ficou legal. Pump it up. O um joguinho da dança. É, não sei se preferir chamar assim. Mais gameplay. Mais eletrônica.